salve salve rapaziada beleza são o Abenjus aqui no vídeo de hoje eu vou ensinar vocês aí a como baixar o idomaster extended e logar sua conta nele bem vamos lá primeiro vocês vão entrar nessa página aí que vai estar o link na descrição vocês vão até aqui ó download vocês clicam ou aqui ou aqui, aqui eu prefiro aqui vocês vão ter que ter o winrar instalado depois que vocês já tiverem baixado vocês colocam em algum lugar aí o, o arquivo zip vocês clicam no botão direito Clica em extrair aqui. Vai extrair esta pastinha aqui. Vocês clicam nela. Clica em Ideal Master Extended. Vai abrir isso daqui. Vocês clicam aqui em arquivo, configurações. Eu prefiro deixar no modo escuro aqui. É, eu deixo bem aqui. Eu deixo esse marcado. Eu prefiro deixar individualmente. Se algum dia vocês quiserem resetar o programa de vocês, né? Vocês clicam aqui em Browse Local Application Data. Vocês voltam um aqui, aí vocês apagam essa pastinha aqui. Aí vai resetar tudo, beleza? Então aqui vocês clicam em aceitar. Vai aparecer isso daqui, vocês clicam em OK, fecha isso daqui. Abre a pastinha de novo. E abre de novo o programa. Aqui vocês clicam em iniciar a sessão. Vai pedir o sessão ID e o Steam Login Securing. Vocês vão entrar aí na página da Steam, story.steampowered.com. Vocês clicam bem aqui no cadeadinho. Clica aqui em cookies. Bem, isso daqui vocês não podem... É, isso daqui é os cookies. São dados armazenados. Vocês não podem passar para ninguém esses dados. Isso daqui é um programinha que ele é de código aberto. Ele não rouba seus dados, então... Você pode ficar despreocupado. Porque se é de código aberto e está no GitHub, é porque quer dizer que é seguro. E tipo, nenhum mal intencionado poderia postar alguma coisa de roubar dados e ficar muito tempo no github então é isso aí e também eu uso isso daqui há muito tempo e até agora não aconteceu nada é certo vocês cliquem aqui em red depois cookies e vem aqui ó Steam session id vocês clicam vai estar tá aqui tudo borrado mas vocês vão pegar aqui ó do conteúdo a chavezinha do conteúdo essa listrinha essa listinha aqui do conteúdo. Vocês vão pegar tudo. Vão entrar aí no Steam do Master. Vocês vão colar aí no Session ID. Depois vocês vão no Steam Login Security. Vocês vão clicar aí com duas vezes no botão esquerdo. E vão copiar tudo. Entrar no Steam Login Security. E cola. E depois clique em atualizar. Clicou em atualizar. Vai aparecer aqui, conectou minha conta Tá lendo todos os meus, meus jogos E tá aí, ó, eu tenho 16 jogos e 48 cartas pra pegar Então é isso aí, tá funcionando direitinho Como vocês podem ver aí, tá funcionando direitinho Vou entrar aqui na minha Steam Aí, ó, iniciou o jogo aqui Eu não estou jogando ele E está dizendo que eu estou jogando, não é? Confirmar aqui É, exatamente, ó, tá mostrando que eu tô jogando, mas eu não tô Então agora é só esperar ele pegar a cartinha aí, que é de boa é só ter paciência aí que pega todas as cartinhas, beleza? É, quando vocês quiserem sair aí e parar de farmar, né, vocês clicam aqui em, em pausar. Ou quiser mudar de jogo, vocês clicam aqui. Aí a cada 15 minutos eles vão verificar, ficar verificando. Aqui mostra o tanto de horas, horas que já foi jogada. E aqui o tanto de cartinha que tem pra pegar em cada jogo. Então é isso aí. Quando vocês quiserem sair, vocês clicam aqui, ó, finalizar a sessão. E vai finalização é só fazer tudo de novo, beleza? Espero ter ajudado vocês aí, se eu ajudei vocês aí, deixa o seu like para me fortalecer, é, divulgar mais o canal, o vídeo aí, isso me ajuda muito. E é isso aí, muito se inscreve no canal aí para dar uma ajudinha também. E é isso aí, muito obrigado por assistir. Falou.